Existem várias maneiras de você mostrar que você ama alguém. Quando eu chegava em casa para passar um final de semana ou para passar as férias, o meu pai costumava me chamar para o quarto dele. E eu chegava no quarto e dizia assim, Oi, pai, diga o que é. Aí ele dizia assim, Não, meu filho, eu só queria que você ficasse comigo. E muitas vezes isso acontecia não somente para ficar com ele no quarto, mas também para sair com ele, é, ir na rua, resolver alguma coisa, às vezes eu perguntava, para onde o senhor vai? O senhor vai me levar para onde? Ele dizia, não se preocupe, eu só quero ficar com você. E se você parar para pensar, Deus também demonstra seu amor assim, ele dedica tempo exclusivo para você. Eu estou num lugar onde eu tive momentos inesquecíveis com meu pai, foi quando viajamos por Lisboa, Portugal. E foi aqui onde nós dedicamos um ao outro exclusividade de tempo, qualidade de tempo. E são momentos que nunca mais vamos nos esquecer. Essa era a maneira que a gente tinha de dizer eu amo você um para o outro. Pensa aí no teu filho, na tua filha, no teu pai, na tua mãe, no teu avô, na tua avó, no teu esposo, na tua esposa. Quem é que vai receber esse presente de um tempo de qualidade? Boas memórias não passam. Mas o tempo passa, aproveite, aproveite, enquanto as pessoas que você ama estão perto de você.